tenho 32 anos vim aqui falar dessa maravilha que é o Ultra Power Max, que mudou a minha vida totalmente é, eu pesava 100 kg, hoje eu estou pesando 79 kg. estou muito feliz entendeu? era muito, uma mulher muito triste uma, deprimida e hoje eu, eu tenho uma autoestima muito elevada eu posso usar o que eu quero né? e fico bem com a roupa que eu visto ele mudou minha vida 100%. Eu posso dizer que hoje em dia uma mulher, para ela estar tá bem feliz, ela tem que estar tá com a autoestima dela bem alta. E chega muito rápido, você pede pela internet, conhece pela internet, e ele chega muito rápido. Ele é muito bom, cabe qualquer bolsa, ele é bem compacto. E uma maravilha. Eu indico muito esse... esse eu não digo que é remédio, é um milagre é Ultra Power Max. Olá meus amores, eu sou a Maria Cláudia Cacau e vim compartilhar com vocês uma dica de um produto que vem me ajudando muito nessa luta contra a balança. E o produto é esse aqui, Ultra Power Max, que faz já muito sucesso em vários países do mundo e acabou de chegar ao Brasil e olha, esse daqui é meu novo aliado. É muito fácil de conciliar uma dieta, de levar na bolsa, e, enfim, ele tem vários benefícios. Além de ser um produto 100% natural, aprovado pela Anvisa, não tem contraindicação e o melhor, ele age de uma forma muito legal, acelerando o nosso metabolismo, desintoxicando e o legal é que ele faz com que o nosso corpo, ele usa a nossa própria gordura para gastar energia, o que faz com que a gente perca peso. Fica a dica pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Vem me ajudando muito, olha, vai dentro da minha bolsa. Um beijo pra vocês e até a próxima. Boa tarde, tudo bem com vocês? Me chamo Loriane, sou de Ponta Grossa, Paraná e tenho 20 anos. Hoje eu vim contar pra vocês sobre o meu processo de emagrecimento. É, no início, eu tinha muita dificuldade de perder peso, é, de perder uma gordurinha ali, uma gordurinha aqui. É, foi aí que, então, eu fui em busca de algo que me ajudasse a perder peso de forma rápida e saudável. E conversando com uma amiga, ela me contou sobre a Ultra Power Max, é, um produto que faz pouco tempo que ele chegou no Brasil, mas que ele já é sucesso em outros países. É, ele é um produto 100% natural e aprovado pela Anvisa, a composição dele são só produtos naturais, é, então ele me ajudou a, a queimar a gordura, ele diminuía muito o meu apetite, é, ele acelerou meu metabolismo. É, então, junto em todo esse processo com a Ultra Power Max, eu eliminei, consegui eliminar 22 quilos. Hoje eu tenho para dizer para vocês que eu sou uma mulher 100% renovada. É, pois realmente eu consegui chegar no meu objetivo e a Ultra Power Max me ajudou muito é, Então deixo aqui pra vocês o meu resultado que foi 100% satisfatório e eu indico pra todo mundo Vou deixar aqui embaixo o passo a passo, é muito fácil de vocês adquirirem o, o de vocês é, Vou deixar aqui embaixo o site e o passo a passo para vocês, tá bom galera? Um beijo, tchau! Olá galerinha, tudo bem? me chamo bruna tenho 26 anos e eu tô fazendo esse vídeo aqui falando sobre os benefícios do ultra power max esse super composto aí 100% natural me trouxe inúmeros benefícios tô fazendo esse vídeo contando aqui a minha experiência pra vocês em dois meses de uso eu eliminei quase 8 quilos se não foram 8 quilos foram 8 quilos e ele me ajudou a reduzir aquela gordurinha localizada, aquela celulite desagradável que mulher nenhuma gosta. É, me ajudou a, ir, a inibir a compulsão por doce, né, por estar comendo doce o tempo todo. Me ajudou muito nisso. Eu me sinto mais disposta, eu faço academia, eu estudo. Então, esse remédio ele só trouxe benefício para mim. Tá? Dentro de dois meses de uso eu já senti toda essa diferença Então eu super recomendo, recomendo mesmo o uso do Ultra Power Max E detalhe, tá gente, ele é 100% natural, não tem contraindicação por esse fator E você mulher, você homem, usa aí que você com certeza vai sentir muita diferença Eu tô aqui falando pra vocês que é super recomendado Tá certo? Então, olha aí, adquire, tá bom? Ultra Power Max. São 60 cápsulas, tá? Então você toma duas aí antes das principais refeições, vai sentir a diferença na hora, tá bom? Oi, meu nome é Marília, tenho 29 anos. Eu venho aqui falar pra vocês um pouco desse produto, Ultra Power Max, que foi indicado por uma amiga minha. Gente, eu pesava 85 quilos, hoje em dia eu estou pesando 65 quilos. A minha vida melhorou assim, 95% de graça ao trabalho mais. Hoje em dia eu tenho uma autoestima que melhorou muito a questão do meu trabalho. Hoje eu vejo o meu trabalho com mais satisfação. Na academia eu consigo malhar normalmente, com aquela vontade e disposição. E também na questão. Da roupa, a minha roupa era uma roupa que eu me olhava no espelho e não me sentia bem. E graças ao produto do Maxi, hoje em dia eu uso uma roupa maravilhosamente bem. É um produto que chega rápido e é muito maravilhoso porque ele não influencia em nada na minha vida. Eu consigo tomar ele normalmente no meu dia a dia, eu trago para o meu trabalho, levo para a academia, se for o caso. E eu indico para vocês esse produto que com ele você vai ter resultado. Olá, me chamo Carolina e tenho 19 anos. Eu sou da cidade de Belém, do Pará, e eu vim aqui falar de um produto muito importante, muito eficiente, que é o Ultra Power Maxi. Esse produto me ajudou muito no processo de emagrecimento. Eu sempre fui compulsiva, eu sempre fui acima do peso, sempre tive dificuldade para emagrecer e... Eu encontrei esse produto na internet através do de um depoimento da Maria Cláudia e eu fui em busca para saber mais coisas sobre ele e me interessei e comprei o produto, comecei a fazer o tratamento em três meses, eu tive um grande resultado, perdi 19 quilos e hoje eu me sinto muito realizada, ele funciona mesmo, ele não é só mais um produto, sabe? E... Eu estou muito feliz e é isso, eu indico para todas as pessoas, todas aquelas que têm dificuldade para emagrecer, uh, vão lá na internet, vejam e comprovem, ele é super eficiente e funciona mesmo de verdade. Beijo!